Faz um vídeo para mais o um vídeo Hoje estamos aqui, pessoal No Roblox Pessoal, eu estou aqui No Roblox Junto com minha amiga Amiga, fale oi de casa Nicaela Canal Jujubanita O louco Olha, olha lá Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi bom, oi. Olha eu aqui. Uhum. Ela tá super se divertindo. Deus. Ah, não. Tá, o cara já tá atacando tudo de uma vez. Eu não tô entendendo mais esse povo. Eu tô de sniper, só pra falar, gente? Eu amo sniper. Eu sei que tem uma minigun. Meu Deus, eu só morro. A única coisa que eu que fazer é morrer. Ai, quase. Gente, eu tô ficando brava. Mano, o povo não sabe matar esse cara. Tá, aqui. Okay. Eu tenho que destruir essa, aquela máquina. Uh, gente, aleluia. Consegui. Então, povo. Meio que esse jogo... É tipo uma guerra de tinta. Eu sou o time azul. Zoia. Então, a ah, meio que minha amiga, ela não sabe bem como se joga isso. Então, ela vai ficar meio que na vida louca, como sempre. E ela... Ai, gente, tem uma discoteca ali. Tá. Fortnite, direi Opa. Nossa, gente, como eu acertei isso. Eu fiquei, tipo, muito tremendo. Tipo, gente, eu me tremo demais com o sniper. Tipo, eu tenho... Como, tipo, ficar de sniper pra perto, etc Eu odeio uhum. Véi Não, aí eu vou pegar essas coisas aqui Eu, vou... eu sei que tem uma minigun, gente espera agora sim Vou dar pra minigun Agora o povo vai ver quando esse Cara aí Tipo, tô super brava com esse cara aí. Que absurdo meu, o que que esses caras querem comigo? Todo mundo só me mata. Tô brava. Mano, o que, que os caras... Meu, os caras atacam muito. Os caras, tipo... Eles estão... Vida louca. Como sempre. Com licença, meu. Deus. Meu Deus. Pessoal. Bisóia isso. Vai ser impossível sair da minha base agora. Ah, não, não tem sim. Como... Hoje não pegou aquela aquela tira. Tá conseguindo? aquela agora vai aquela ali. Aí foi, consegui dar um tiro nela. O povo tá meio difícil aqui que eu sou meio ruim. Eu sou bem ruim. Ah povo, olha o cara ali. Onde esse povo que fica aqui? é tô olhando tudo ali. Mano, os caras pegam a costinha Não, sempre olha a costa Sempre olha a costa. tá Olha, eu vi um vulto Viu, viu, eu sabia Tá, agora eu vou pegar minha sniper de volta Ah, tá, o povo morreu Agora quem veio aqui por baixo Eu vou matar tudo Não Gente, eu matei Eu matei três pessoas, parabéns para mim Três pessoas não. Ah, sei lá. É, três pessoas. Meu amigo apareceu na frente. Tá, gente. Eu tô conseguindo recuperar um pouquinho o time aqui. Consegui. Consegui matar aqui. Vamos ver onde o povo tá. Tá, ok. vou tentar tá aqui. Nada. Aí, ó. Vai, amiga. Vai, amiga. Meu Deus, minha amiga é muito cega. Olha, amiga, sem querer ofender nada, mas... Ela é bem chiquinha. Ai, ai. ai. Ah, meu. Eu odeio esse cara. Ele usa é o radar. A minha amiga não, morreu não, ali não, dentro. Meio não, que ela não morreu ali dentro. O cara tirou ela. Ela vai fechar o Discord. Não sei nem porque ela tá com o Discord aberto. E eu nem sabia que ela tinha. Senão eu tinha tentado ficar com ela, né? ai ai tudo bom tudo bom tudo bom olha sei que de sniper de perto é bem ruim você que é bem doido também tá agora vai torreta confio em você torreta torreta, torreta. torreta torreta ah não vai povo vai meu minha torreta tá ajudando vocês ah não, vai matar minha torrita, o povo. Ô povo. Pera aí, o cara tá com... Qual arma com essa daqui? Meu Deus do céu, eu consigo comprar, mas eu não quero. Eu vou comprar o próximo server. que é bem melhor que essa. Hum. <risos> eu acho que eu preciso de uma roupa. Meu, queria saber... Ah, velho, os caras só vai com a costinha. Meu Deus, eu odeio como os caras ficam passando aquele drone. Tipo, drone bem Aí, eu consegui, eu consegui matar. Ah, não, tô tirando. É, consegui. Boa, povo. Drone quase me matou. Meu Deus, olha o povo. Tá enchendo de torreta. Ah, é engraçado. O povo é enchendo de torreta. Oh, gente, olha ali atrás. Gente, olha ali atrás, meu Deus. Olha aqui, olha olha aquilo, gente. Fudo. Consegui. Tá. Ai, ah, eu tava tentando... É porque demora a vida de sniper mesmo. Olha ali, o cara! Que tá toda hora aqui. Meu, esse povo de drone é o mais chato que tem. Eu odeio esses caras. Tá, aí eu vou, eu vou equipar um drone, aí eu morro, né? Bem assim, minha vida. Minha vida é bem triste. Eu não, não, não, não, não, não, Gente, eu preciso matar. O povo vai, mata essa porcaria. Torretas. Boa. Nossa. Meu deus, eu tentei dar um no-scope, nem que não foi no-scope, porque essa... essa sniper tem mira. Mano, como aquele cara me acertou? Consegui matar, matar, destruir Não tá vindo por aqui então, um pouquinho por aqui, ah não, esquece o povo, tá vindo por aqui também A minha amiga ali, me iniciou porque ela é iniciante Não, mas tem um povo, né? Que é bem, bem pro e usa arma iniciante Eu quase tirei esse 10 segundo Ele estaria morto Morto o oh, povinho Olha ali atrás, o cara morreu ali nosso amigo morreu ali atrás que bisonha Meu Deus, eu também assusto a minha Meu Deus, coitado do meu drone Ele faleceu aqui. Meu, os caras colocam a torre ali de verde ali em cima. Os caras é. Minha amiga ali em cima. Só. Gente. Tá, a nossa base é nossa agora. Nossa base é nossa agora. Tá. Não sei que eu fui bem longe. E eu não consigo. Eu sei, eu sei, eu sei que eu tô de sniper. Eu sei pô, que eu tô de sniper. Agora ele tá atacando. Vou nessa double aqui. Toma! Simbora, mo Tá, eu morri, agora eu vou pegar meu sniper de volta. Sério? Ah, eu pensei que eu não tinha pegado o sniper. O povo tá atacando. E é daqueles tá atacando bem feio. Meu, como... a ah, pera. Vou pegar meu minigun, gente. Pra quem não sabe, eu amo um minigun do Fortnite. É... Eu falo que ela é minha arminha, é eu só mato, porra. Meu Deus. É, também tá tem diante disso. Mas, porra, eu tô vendo que essa batida vai demorar. Meu Deus, eu consegui. Consegui uma nela. Chain tree. Sério, porra. Mano, o cara junta três coisas e coloca tudo. Eu queria saber que povo é esse que só ataca. Ô oh, oh, gente, eu sei que essa partida não tá ganha. Mas então por isso eu vou meio que cortar essa partida. Eu vou ter que cortar essa.. Meu Deus! Eu pensei que eu tinha matado, ai. Melhor deixar speed e no jogo. Eu penso. Eu, eu pensei que tava de sniper, mas. Vamos de speed assim, ó. meu pai amado o povo então é este a partida então bora para próxima uh, azul talvez azul não espera azul não tá azul azul azul Boa. mora Meu Deus, minha amiga tá no, no... contrário, equipe ao contrário. Meu Deus, o povo já vai atacando. Meu Deus, sabia só vi ela ali, ó. Uh, morreu. Tá bom. Ok. E agora? Mas então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse ajuda da Nica Virtuais Dança. Então, Falou!